Salve, salve galera, beleza? Samba, No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a como tirar essa restrição aqui da conta da Steam que não pode trocar, não pode adicionar amigos na Steam, não pode entrar em grupo, se eu não me engano, não lembro. Mas eu acho que deu pra entender, né? Eu vou ensinar vocês aí a como tirar essa restrição de graça aí. Bem, nesse vídeo aqui eu ensinei a como criar a conta na Steam e nesse vídeo aqui eu ensinei a como ganhar dinheiro na Steam. Se você não, não viu esse vídeo aqui, recomendo vocês ir lá, é, vale muito a pena e, e é graças a ele que dá pra tirar essa restrição aí de graça. É, e é muito simples. Primeiro vocês clicam aqui. Aí depois, adicionar fundos à carteira da Steam. Aí depois ativar vale de presente de códigos na carteira. Ou adicionar o dinheiro aí, né? No meu caso eu tenho um código aqui que eu comprei no PicPay, que eu peguei de graça, né? Aí pronto, sucesso. Agora tenho 30 reais aqui. Agora vamos ver. É, o mercado está indisponível devido ao seguinte motivo. É necessário ter realizado uma compra no Steam há mais de 7 dias. Há menos de um ano, sem estornos ou disposto de pagamento. Você está acessando o mercado de um dispositivo não protegido pelo Steam Guard por, mais, por 7 dias. Essa conta é limitada. Eu já fui pra, já foi colocado 5 dólares, mas essa conta aqui tem menos de 7 dias que eu ativei o Steam Guard. Aí talvez seja por isso que ainda não saiu. É, eu acho que eu vou voltar aqui em outro dia. Eu vou esperar passar mais alguns dias aqui. E se tiver... Mesmo adicionar aqui os 5 dólares, ainda não tirou a restrição. Aí eu tenho duas opções aqui pra analisar. A minha conta tem menos de 7 dias que tá criada. Não, 7 não. 14, mais ou menos. Você parece burro? Ei, hey, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Aqui ó, a sua conta precisa estar protegida pelo Steam Guard em 15 dias E recentemente eu gravei um vídeo aí Em que eu ensinei a como Ter o Steam Desktop Authenticator Que é o Steam Guard para computador, né Então, eu ativei ontem No dia que eu tô gravando esse vídeo Mas eu não sei quando é que eu vou postar Então, eu vou esperar aí passar 14 dias aí E eu gravo aqui de novo Se nesses 14 dias não sumir isso daqui Eu acho que eu vou ter que comprar um jogo aí de 30 reais E no meu caso vai ser triste, né Porque hum, eu não quero comprar jogo Bem, mas eu vou esperar aí 14 dias aí, então beleza. Então até daqui a 14 dias. Falou! Two. Salve, salve rapaziada voltando aqui no dia... No dia 12 Eu gravei aquele vídeo lá no início do vídeo aí No dia 5, né? Eu esperei 7 dias... 7, 8 dias aí E... Já saiu um bocado de restrição aqui é, Depois que vocês fizeram tudo que eu ensinei lá, né? No início do vídeo Que eu tô gravando a parte 2, né? Que tá no mesmo vídeo, né? Por acaso... Eu não sei como é que vai ficar essa edição Mas... É, depois que vocês fizeram tudo aquilo que eu disse, né? Vocês saem da conta e entram de novo no mesmo navegador, beleza? Que aí vai liberar... O os níveis, e aí vocês podem adicionar amigos e entrar em grupo e todas as restrições aí vai sumir para vocês verem aí, ó já posso supar de nível, inclusive o vídeo tá acabando por aqui né, porque era só isso mesmo agora o resto é só esperar os 15 dias é, tá até mostrando aqui que é 15 dias do Steam Authenticator né aí eu tenho que esperar até o dia 19 que é dia 19 daqui na, na outro sábado então vou ter que esperar até o outro sábado para sumir isso daqui e poder usar o mercado da comunidade mas é isso daí, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês, se eu tiver ajudado vocês, deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos e é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!